Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste domingo celebramos a festa do Natal do Senhor 25 de dezembro. Festa a qual São Francisco tinha uma profunda devoção pelo, pelo mistério da encarnação do Filho de Deus. Ele chamava esta festa de festa das festas o dia em que Deus se fez nosso irmão em Jesus de Nazaré. Ao refletir sobre esse mistério da encarnação, dizia São Francisco, como é glorioso, como é santo ter um tal irmão. Nós podemos ser chamados de irmãos e irmãs do Filho de Deus. E quem tornou este Filho de Deus nosso irmão? foi Nossa Senhora. São Francisco recordava também que Nossa Senhora, ela tornou nosso irmão, o Senhor da Majestade. Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Hoje podemos dizer que a alegria do céu chegou até a terra e a humanidade pode, ser, pode se ver a partir do céu a partir de Deus que se fez humanidade a terra tornou-se o lar de Jesus a terra tornou-se o lar de Deus porque Deus veio habitar entre nós ele acampou entre nós segundo São Paulo tudo foi criado por ele e em vista dele por isso no dia da a festa do Natal cumpriu-se A finalidade da criação Ela se tornou a casa de Jesus Nossa casa comum foi habitada por Deus Moramos na casa de Deus E esta casa tornou-se uma casa de irmãos E somente pode habitar nesta casa Aqueles que se fazem irmãos e irmãs de Jesus, abriu-se o um caminho de esperança, de fraternidade no mundo, celebrar a festa do Natal implica numa missão de construir fraternidade, de acabar com todas as desigualdades neste mundo, para que nasça a solidariedade, para que nasça o amor, novas relações entre as pessoas. Esta festa do Natal é uma festa que pode encher-nos de vida a partir da vida do Filho de Deus. Ele veio nos ajudar a amar a humanidade que cada um de nós é. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor bolo para vós do o seu rosto e vos dê a paz.